de hoje eu vou trazer mais um vídeo gente eu fiz um vídeo tipo que eu buguei e eu não consegui agora a gente vai comprar uma casa para comprar aqui, não comprar uma casa aqui de graça vocês vão clicar aqui vai ter várias casinhas que todo mundo compra Ah, gente eu falar essas são as casinhas essas casinhas aqui ó são as liberadas deixa eu mostrar um pouco pra vocês ó. essas casinhas aqui ó não podem usar porque elas são Prêmios. Espera, daqui. Essas casinhas você podem usar. Mas eu vou lá daqui. Eu quero. Gente, unibosa. Gente, eu quero. Eu quero. Vou lá. Vamos lá. Moça! Deixa eu falar aqui. Deixa aqui. Hum. Banana, banana, banana, banana, quero uma banana. banana, banana. A menina está ali atrapalhando, eu vou dar esse momento. Bolsa. Não tenho Não, Tá pegando buzão Pronto, galera Fui aqui do busão Só esperar esse motorinho Pra vida que sempre demora Né, pra eu Tchau, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau!